E para falar um pouco mais né, sobre a campanha chamada pela FPA de Semana de Combate à Invasão no Campo, eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Olá, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Obrigado. É um prazer participar do Agronotícias. Eu agradeço muito pelo convite. Deputado, o MST né, deu início aí às invasões né, do chamado Abril Vermelho, né? Quais são os números que o senhor tem até agora atualizados aí de invasões, né, de propriedades rurais, né? Só em três meses já foram mais de 30 invasões, isso mesmo? Exatamente, mais de 30 invasões e novas invasões a cada dia. E com alguns governos estaduais uh, fazendo corpo mole para fazer a reintegração de posse, o que é mais preocupante ainda porque demonstra uma omissão criminosa por parte de determinados governos em cumprir decisão judicial de reintegração de posse, já que todos nós sabemos, invasão, esbulho possessório, invadir uma terra produtiva ou não produtiva é crime, né? Agora, deputado, quais são os prejuízos né, que essas invasões causam, não só, né, a gente sabe, para o agronegócio, mas também para a sociedade como um todo, né? A própria campanha da FPA deixa bem claro isso, né? Mostrando que esse prejuízo vai além né, da porteira, da fazenda, né? Exatamente, é, invasão de terra não diz respeito apenas ao produtor rural, aliás, uh, o produtor rural é um sujeito que é o primeiro afetado, mas na ponta, quem mais é afetado é o sujeito mais pobre que vai ter menos acesso a alimento, né? a comida fica mais cara porque o produtor rural deixa de produzir porque você tem mais insegurança jurídica, sem segurança jurídica você não tem investimento no campo, você não tem, né, contratação de seguro, você não tem sessão de crédito ou o crédito fica mais caro ou o seguro fica mais caro porque a atividade de produzir comida fica mais arriscada em razão de invasões criminosas, né? Então, o maior prejudicado nisso é o mais pobre que já tá sofrendo com um preço muito alto da comida por uma inflação descontrolada em razão do aumento de gastos do atual governo e do governo anterior também, mas para além disso, se você diminui a produção de comida, é lei básica de oferta e de demanda. Se você diminui a oferta, a demanda vai continuar a mesma, as pessoas vão precisar continuar comendo e os preços vão aumentar, porque vai faltar produto na prateleira. Deputado, agora vamos falar um pouquinho da campanha né, da FPA, batizada aí de Semana de, Campa de Combate à Invasão no Campo, né? Quais as ações estão sendo realizadas né? e como é que vocês viram, né? o senhor que faz parte também da FPA, a necessidade de reforçar né, esse aviso aí contra as invasões de terra? Acho que o primeiro ponto é uma pressão para que os governos cumpram né, decisões de reintegração de posse. Né? Segundo, orientação também para os fazendeiros, para o produtor rural defender a sua propriedade, e terceiro, algo que já vem sendo defendido institucionalmente pela Frente Parlamentar da Agropecuária, e que eu tive uma iniciativa de apresentar também, que é a CPI do MST, né? saber quem são os responsáveis né, por essas invasões. A gente já teve aí a detenção do Zé Rainha, ele está sendo acusado agora de extorsão, sendo que no passado já foi condenado pela Justiça Federal por extorsão então a gente já sabe aliás nós já tivemos o resultado de duas CPIs que ocorreram no, no passado que demonstraram essa ação coordenada dos movimentos sem terra com o poder público né um verdadeiro conluio para você obter titulação fraudulenta de terras e depois jogar isso para especulação né ou seja não é um movimento legítimo de busca por reforma agrária de maneira pacífica dentro da democracia e dentro da lei não. Trata-se de um movimento criminoso, de invasão de terras, que faz com que, uh, uh, se inconluio com o poder público, essa invasão seja legitimada pelo próprio Estado e o produtor rural, o agricultor, fique na pior situação possível, porque aí ele não tem indenização, porque aí ele não recebe nada, tem muitas vezes uma fazenda que é da família há mais de 100 anos invadida e fica absolutamente impotente quando há esse tipo de ação coordenada de movimento de sem terra com o poder público. Deputado, como o senhor citou, né, no dia 15 de março, o deputado federal tênis-coronel né, protocolou aí um pedido né, na Câmara para a criação dessa CPI, dessa comissão parlamentar de inquérito a fim de investigar essas invasões de terras aqui no Brasil, né? E o senhor também apoiou, né, está apoiando essa CPI, inclusive tinha é, também entrado com um pedido de CPI, mas achou melhor é, criar, né, focar né, numa só CPI esse, esse trabalho, né? Qual que é o passo agora, quais são os próximos passos, na verdade, aí, dessa CPI? Como é que o senhor pode adiantar aí para que, que é a gente o que está acontecendo de forma atual agora? Bom, primeiro, uh, o presidente da Câmara precisa abrir oficialmente a CPI, o que, acredito eu, é, deva acontecer nas próximas semanas, porque a CPI cumpre todos os requisitos formais, não há razão para o presidente da Câmara negar né, a instauração dessa CPI, e eu já tenho alvos muito certos né, para ir uh, uh, uh, nas primeiras convocações, nas primeiras diligências uh, da CPI, nas primeiras uh, ações de investigação. Primeiro, chamar todos os invasores, né, para depor né, alguns como investigados, outros como testemunhas, chamar os Zé Rainha, chamar todos os líderes desses movimentos que promovem invasões, buscar também quem são os financiadores desses movimentos, os articuladores, também chamar os responsáveis do poder público pela demarcação, né, da demarcação não, pela reforma agrária, né, dessas terras e também representantes dos governos dos estados que têm se omitido né, no uso, né, no emprego da polícia militar, que está submetida ao comando dos governadores, os governadores que têm sido e os secretários que têm sido omissos no cumprimento de decisões judiciais de reintegração de posse. Né? Então, basicamente, esses devem ser os próximos passos de instauração e de ação da CPI. Trabalho ainda pela frente, né, deputado? E só para a gente abordar essa questão também, o senhor citou da importância, né, a gente sabe da reforma agrária, assim, quando ela é feita da forma, é dentro da lei, né, e é um tema que deve ser debatido também, então, né? Perfeitamente. Né? Reforma agrária, a Frente Parlamentar da Agropecuária defende né, reforma agrária. Tanto que né, durante, por exemplo, né, o governo Temer, de dois anos, a gente teve mais distribuição de títulos de terra e não só distribuição né, de títulos de propriedade, mas também dar as condições, dar dignidade para que aquele produtor tenha as condições de produzir naquela terra. Porque nós temos um exemplo fracassado de reforma agrária, que foi o governo Dilma. Né? O governo Dilma distribuiu 88 milhões de hectares para a reforma agrária, né? sendo que né, o número que nós tínhamos em 2016 é de que 4 milhões de agricultores familiares ocupavam 80 milhões de hectares. O governo Dilma distribuiu 88 milhões de hectares para um milhão de pessoas, sem que fosse feita a análise né, da produtividade, análise né, é, é, posterior, se aquelas terras estavam sendo é, de fato é, é, passaram a ser produtivas, se o sujeito tinha condições de ter uma cessão de crédito, de obter um defensivo agrícola, de ter um seguro para sua safra, não teve nenhum tipo de preocupação. Se for para fazer esse tipo de política pública, primeiro tem uma desproporção, é muita terra para pouca gente é, administrar, como a gente já demonstra pelos números, né? praticamente aí é, é, quatro vezes né, é, é, o número de hectares que foi distribuído durante o governo Dilma para um determinado grupo de produtores, do que já existia de produtores, de agricultores familiares que tinham 80 milhões de hectares. Nesse sentido, a gente pode transformar, o país inteiro pode ser desapropriado para a reforma agrária. O produtor familiar vai continuar na pobreza e na miséria se não tiver por parte do governo essa ação de acompanhamento. O que é um absurdo, a gente dá um território, sei lá, né, de Portugal e França somados, né, Portugal, Inglaterra, França somados, a gente dá um território equivalente a esses três países e depois não acompanha qual foi o resultado da distribuição desse território, né.